Boa tarde, pessoal. Hoje é, nós vamos. E sobre o problema que a gente está enfrentando, um avançado. Vamos falar nessa palestra uma bem taca e de forma que pessoas não técnicas e técnicos também entendam. Então a gente vai. E também mostrar um pouco de. É, meu nome é... ...engenheiro de... ...pela Universidade de Brasília E... ...então... ...muito para a tecnologia... ...um governo e outros... Nosso... ...vários amigos nossos... É ...que vocês estão vendo. E esse projeto que a gente vai apresentar para vocês sobre chatbot, todo o conhecimento... Projeto junto com o Ministério da Cidade. Desde o ano, desenvolveu um chatbot, cultura. Famosa ali, Boney. São vários conhecimentos. É, além do que projeto. Agora que você quem nós vamos de onde nós temos boa Eu tarde quero... pessoal de bot. bom sejam bem-vindos aí capaz Agradeço de imitar já o comportamento de ser humano em uma conversa em então o chatbot ou a gente conversar aqui muita a tecnologia científica. muita Vários. inovação e a gente Quando... vai falar mais de... natural de um... uma de uma ação de superação essa intenção usando tecnologia né avançada aí é... Eu sou da Caixa, ah, meu bom. nome é, é Cê da Cê Pan, uma plataforma como da Caixa pode... há 19 e... anos, sou engenheiro Mas da computação, tenho especialização em engenharia de software eu sou, eu interagir com estou mestrando com ação, em governança um humano, de tecnologia um e inovação. Bom, é, falando um pouquinho aqui da, da proposta né, da, da palestra... Ah, é realmente mostrar como a tecnologia pode é, superar desafios né, que, a princípio, não cabem no papel, não cabe na conta. Você faz a conta, não, não, não dá. Né? E aí você vai e busca pessoas e tecnologia que fazem com que dê. Então, em, em resumo, é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. É uma experiência que a gente viveu, está vivendo recentemente lá na Caixa eu acho que pode servir também de inspiração para muitos de nós bom, falando um pouco da caixa é, nós temos aí nós, nós somos o, o maior banco né, do Brasil em termos de quantidade de, de clientes porque a gente atende não só o cliente de um, de um banco comum, né? nós somos é, executores de políticas públicas, então a gente atende é, o trabalhador, a gente atende a, os beneficiários de, de programas sociais, tudo isso faz com que a gente tenha que ter uma estrutura preparada para atender os desafios que o governo vai trazendo né, enquanto políticas públicas. E, recentemente, vocês viram aí a publicação da medida provisória 889, né, que trouxe aí novas regras para saques do FGTS. Hoje o FGTS é o maior fundo privado da América Latina, né, em termos de, de tamanho. E o que, que o governo fez né, nessa medida provisória? Ele criou formas diferentes de, dos trabalhadores movimentarem esse fundo. Então, ele disse o seguinte, além do que já existe hoje, agora o trabalhador vai poder fazer um saque imediato. Então, cada trabalhador vai poder ir lá e, e tirar até R$ reais da sua conta, ele chamou de saque imediato. Vai poder optar por um saque aniversário, que é uma modalidade nova, onde você tem lá a sua conta no Fundo de Garantia e vai poder sacar um valor percentual oi, oi. a cada ano. Oi, oi, oi, oi. Se você optar por esse valor, por esse saque, você não vai guardar tudo para sacar o final, né? no momento que você é dispensado da empresa. Essa é uma segunda coisa. A bonificação, ele disse assim, tudo que o Fundo de Garantia rendeu, eu quero distribuir para quem é cotista do fundo. Então antes a regra não era essa, tinha um pedaço só que era distribuído E o governo disse, agora nós vamos distribuir tudo 100% dos lucros do fundo serão distribuídos com os cotistas do fundo Um saque de R$ 80,00, que ainda vai ser regulamentado em abril do ano que vem E a antecipação do saque aniversário, que é uma possibilidade Enquanto modalidade de crédito, que ele também vai ser regulamentado mais à frente Bom, então a gente olhou para isso e disse, tudo bem, temos aí umas novas modalidades. A gente já tem outras dezenas, né? mas vamos ver o que, que isso significa na prática, né? enquanto operar essas novas modalidades. É, olhando para a nossa rede de atendimento, nós temos hoje esse tamanho aí que vocês estão vendo, né? até a agência Barco, a Caixa tem, né? a Caixa vai nas comunidades ribeirinhas, leva uma agência, fica lá por alguns dias atendendo aquela população que vive às margens do Rio Amazonas, né? a gente tem é, uma capilaridade também, enquanto unidades lotéricas correspondentes, terminais de autoatendimento, então, enquanto capilaridade para chegar até os trabalhadores, tudo bem, a gente chega. Ok, então, se a gente tem capilaridade para chegar lá e pagar o trabalhador, então qual que é o problema? O problema é que aquele saque imediato, aquela modalidade 1, lá que foi criada na medida provisória, significa 260, 260 milhões de contas. Então significa o seguinte, nós temos 260 milhões de contas aptas ao saque imediato e 96 milhões de trabalhadores com direito ao saque. Você diz assim, ó, eu tenho que pagar a 96 milhões de pessoas num intervalo de tempo curto, mesmo que eu tenha a melhor capilaridade né, com agência, com correspondente, com agência barco, com, com, com lotérica. Existe um desafio aí que é tecnológico. Como é que eu processo isso, deixo à disposição, como é que eu faço esses canais de atendimento distribuírem esses valores para 96 milhões de pessoas, 96 milhões de pessoas, é, é aí pouco menos da metade da população. Então, assim, é, é gente pra caramba. E 40 bilhões, né? 40 bilhões de valores a serem liberados. Quando a gente calculou, a gente fez uma ação de pagamento no, no, no ano 2017. Foi o pagamento das contas inativas. Vocês devem recordar quem tem conta de fundo de garantia deve ter ouvido falar disso pelo menos. É, e nós pegamos né, aqueles números, fizemos uma projeção. Cara, dá para fazer isso paralelizando todos os jobs, né? Aí, falando um pouco mais aqui do desafio tecnológico, você pega a base de dados, divide ela em vários. Jobs de, de execução das rotinas, porque eu preciso debitar esse valor da conta do trabalhador, eu preciso creditar aquela bonificação, eu preciso levar esse valor lá para a conta ou para o canal para ele receber. Então a gente calculou e disse assim: se a gente paralelizar aqui tudo, vai dar 140 mil horas de processamento. Mas, ok, 140, 140 mil horas de processamento. Eu paralelizo um monte de coisas. Faço isso caber num determinado tempo. Digamos que se a gente tiver aí um ano para processar, dá para processar. 140 mil horas de, de, de processamento. Compro mais máquinas. Coloco um monte de máquina lá adicional para processar. Então a gente começa a pensar. E aí, como é, que eu, como é que eu resolvo essa equação? A gente já sabe o tamanho do problema, a gente já sabe o que a gente tem que processar, e a gente já sabe que precisa de 140 mil horas de processamento. As máquinas que a gente tem, não daria para processar, tá gente? Não daria. E por que, que não daria? Porque tem um negócio chamado calendário, né? O governo, quando ele publica a medida provisória, ele quer que esses 40 bilhões que é o grande objetivo da medida provisória chegue na economia o mais rápido possível então eu não tenho todo o tempo disponível eu tenho que processar respeitando o objetivo aqui do governo federal porque a caixa é executora de políticas do governo para viabilizar o objetivo maior da operação então aí a gente tem um problema porque não dava como é que a gente faz então 140 mil horas de processamento caber, o primeiro calendário isso foi discutido no início do mês de julho a primeira data de pagamento é agora dia 13 de setembro então dia 13 de setembro quem nasceu em janeiro de janeiro a abril e tem conta na caixa já pode ver lá que tem um valor agendado já está agendado na conta de, de quem tem essa essa condição Bom Aqui só para vocês terem uma, uma ideia do, do tamanho do desafio além em julho Foi anunciado pelo governo federal No dia 24 de julho né, A medida provisória 889 é, Nós começamos a trabalhar Na preparação Dessa medida provisória Do atendimento dela é, no início do mês de julho, no início do mês de julho, quando estava se desenhando, ainda não tinha todas as regras definidas, né? mas a gente começou a trabalhar nessa, nesse atendimento. No dia 5 de agosto, ali não aparece, no dia 5 de agosto foi divulgado o calendário, então no dia 5 de agosto a gente já sabia assim, olha nós vamos ter que começar a pagar no dia 13 de setembro. Entre os dias 12 e 20 de agosto, a gente ficou assim, ó. É, para poder processar o débito lá dos 500 reais para cada trabalhador, antes a gente tinha que acreditar a bonificação, que é aquele direito do rendimento que cada trabalhador tem. Então, cada dia que passava, surgia uma questão que não jogava a favor. Porque eu tinha que primeiro fazer a bonificação, para depois fazer o débito. Ora, eu já tinha 140 mil horas para processar. Só que eu não podia começar a processar. Eu tinha que primeiro creditar o bônus, que é o valor do rendimento na conta, porque você tinha lá R$ é, reais na conta com o bônus você ia ficar com 480 e eu não podia dizer que você só ia receber 400 se eu debitasse antes eu ia debitar 400 então eu tinha que esperar o conselho curador aprovar o balanço porque ele aprovava o balanço dizia tá ok pode acreditar nas contas aí a gente ficou esperando o tempo passando e a gente esperando para poder fazer isso acontecer só que a gente não ficou só esperando, né, gente? Aí vem a grande, a grande questão. Lá em 2000 e... Que eu já vou contar para vocês, tá? Como é que a gente fez. Lá em 2017, nós pagamos nas contas inativas 55 milhões de contas. Agora, em 2019, 260 milhões de contas. Lá em 2017, foram 7,2 bilhões de contas inativas. É, em contas inativas né, em termos de valor e agora 40 bilhões eram 26 milhões de trabalhadores e agora 96 milhões de trabalhadores e o calendário se vocês observarem ele é muito parecido então eu tinha que fazer muito mais em menos tempo e cada dia que eu não podia acreditar a bonificação menos tempo eu tinha Então, a gente fez a divisão dessa estratégia em três etapas. A primeira etapa, a gente foi preparar os canais, porque uma das coisas que foi colocada na medida provisória é que o trabalhador que tivesse uma conta de poupança na caixa, a gente poderia acreditar direto na poupança, porque a poupança é remunerada, a gente pode colocar o dinheiro lá que ele não vai perder rentabilidade. Mas quem tinha conta corrente, tinha que optar, e eu tinha que disponibilizar, em canais digitais, essa opção. Para o trabalhador entrar lá e poder dizer, olha, eu quero receber na conta. Ou ele poder dizer também assim, não, eu não quero, eu não quero receber. Ele tinha que ter esse direito de se manifestar. Então essa foi a primeira coisa que a gente correu para fazer. Depois a revisão da performance das rotinas, que a gente tinha 140 mil horas que tinha que fazer caber num tempo que não cabia e depois a evolução dos canais para as próximas etapas de pagamento então na, na primeira etapa o que, que a gente fez a gente ficou sabendo né, da, das primeiras regras da medida no início de julho e no dia 5 de agosto foi exatamente no dia 7 de julho e no dia 5 de agosto, divulgou o calendário. No dia que divulgou o calendário, nós tínhamos que ter as opções lá para os clientes. Para eles dizerem se queriam receber concreto em conta, se não queriam receber. Então, essas, essas funções já tinham que estar lá disponíveis. E nós tínhamos 28 dias para fazer isso. O que, que a gente fez para cumprir essa meta? Primeiro, a gente se organizou. Na Caixa, a gente tem uma, é uma empresa muito grande... Então tem muitas áreas envolvidas numa operação como essa. Então a gente se organizou em squads. Então a gente viu assim, cara, onde que nós vamos colocar isso? Nós vamos colocar lá no app FGTS Existia um RPJTS, a gente foi, fez um novo. Vamos colocar no Hot Site. Vamos colocar no Internet banking e vamos colocar numa Ura, né? Para o trabalhador poder ser atendido por telefone também. Ora, quatro canais digitais para a gente atender em 28 dias. O que, que a gente fez? Montou quatro squads, colocou né, os donos dos produtos desses canais, colocou equipes de desenvolvimento dedicadas, colocou né, o pessoal que faz o design da experiência do usuário, porque não podia fazer de qualquer jeito, tinha que ser algo que fosse uma experiência né, para o trabalhador. E no dia 5 de agosto, publicamos todos esses canais com as funções de consulta o valor do saque imediato, com a opção de ele inserir o crédito em conta, com a opção dele de dizer que não queria fazer o crédito em conta, né, o desfazimento né, do, do, do crédito em conta. Então, todas as opções necessárias para dar a, ao trabalhador o direito de se manifestar estavam ali disponíveis em 28 dias em quatro canais digitais esse é o potencial da caixa em termos de desenvolvimento de soluções digitais tem algumas pessoas da caixa aqui quando a gente pensa não vamos mexer lá no internet banking né ah isso aí pode né, pode demorar muito tempo porque você está mexendo num canal sensível um canal que tem muitas funções mas nós fizemos em quatro canais digitais em 28 dias Além de aprimorar mais de 20 sistemas, porque não era só colocar... Para poder colocar isso no canal digital, por trás você tem que mexer numa série de sistemas de back-end. O sistema que vai receber essa informação, o sistema que vai gravar essa opção do trabalhador, né, o registro da conta que ele optou por receber, enfim. Então você tem os quatro canais você tem mais... São 21 sistemas no total, né, então a gente tinha quatro canais e 17 sistemas de back-end para ajustar a segunda ação que nós fizemos aí essa daqui é aquela da, da bonificação quando a gente rodou a rotina de bonificação lembra que a gente ficou esperando o conselho curador aprovar o balanço para poder processar e os dias passavam né a gente não podia Acreditar na conta se o conselho não aprovar o, o, o balanço quando a gente fez essa rotina no ano passado a gente levou 12 dias de processamento e eram 258 milhões de contas esse ano nós fizemos em 6 dias com 269 milhões de contas e gastando menos processamento quando a gente olhou a gente gastou menos processamento mas por que, que isso é possível? Porque a gente contou com pessoas, aí vem o diferencial das pessoas, gente, que olharam aquelas rotinas que processaram no ano passado, e quando eu perguntei pela primeira vez, elas disseram assim para mim, mas não dá tempo, não dá tempo, mas não dava mesmo. Porque se para processar menos foram 12 dias, aí para processar mais, como é que vai fazer em menos dias? Não dava só deu tempo porque elas se disponibilizaram né, e a gente vai aprofundando exatamente porque que a gente leva esse tempo, então aí eu vou falar um pouco mais tecnicamente, então a gente foi lá dentro da rotina, verificou onde que eram as concorrências dessa rotina onde que essas rotinas concorriam por recurso então eu tinha lá é, uma possibilidade de fazer um paralelismo de três, porque existia uma certa concorrência em recurso que recurso estava sendo concorrido? Na verdade, o recurso estava sendo concorrido, a gente mudou toda a lógica, e aí também, mais uma vez, mas não dá para mudar essa lógica em 30 dias, que a gente tinha lá. Dá para mudar essa lógica. É tanto que deu, que a gente processou aquilo que foi feito em 12 dias, muito mais, né? uma quantidade maior de contas, em 6 dias. Na verdade, é 5,2 dias, não deu nem... Seis dias, tá? Com essa revisão que foi feita da lógica que levou 30 dias de, de trabalho, tirou o sono de muita gente, mas a gente precisava é, cumprir essa agenda para poder dar tempo de creditar os valores nas contas dos trabalhadores. E aí vem a rotina de débito, porque uma coisa era. Acreditar a bonificação nas contas né? outra coisa é debitar o valor os 500 reais da conta do trabalhador, colocar na conta corrente dele ou na poupança ou então disponibilizar para ele sacar num canal né? no, na lotérica ou no ATM esse era um, um outro desafio que foi a terceira etapa que nós paralelizamos né? de trabalho, então mais uma vez montamos os squads Definimos o mínimo produto viável, o que, que exatamente a gente precisa colocar como mínimo. A gente precisava fazer isso em menos tempo. Não cabia no calendário. 140 mil horas de processamento não cabe dentro do calendário. Então, o que, que a gente fez? Revisou as cargas no, nos ambientes. Então, a gente viu que um conjunto de cargas que concorria é, durante o online... A gente tem uma de processamento que não pode concorrer. Se eu estou debitando, eu não posso ter o online fazendo uma concorrência. Então, a gente teve que mudar toda essa lógica lá do online, porque a gente precisava do tempo de online para processar também as rotinas debitando as contas. Então, a gente alterou toda a lógica que impedia a concorrência do, do online do sistema com o processamento batch em lote para poder ganhar o tempo do online. Então teve essa essa ação. Depois a gente revisou os programas mais uma vez, onde que a gente tinha concorrência. Então se eu dividir isso aqui em vários lotes, como é que a gente consegue paralelizar isso sem gastar muito em processamento? Não sei se se vocês têm uma uma noção disso, mas é, quando a gente trabalha num ambiente mainframe Quanto mais processamento você gastar, mais você vai pagar para o dono daquele ambiente. Né? Lá na, na, na caixa, assim como nos grandes, nas grandes instituições financeiras, esses grandes volumes de processamento são feitos em computadores né? é, de grande porte, que são chamados mainframe. E o mainframe ele é tarifado por quanto mais você usa, Então pelo pico. É, eu não podia simplesmente dar uma solução que fosse aumentar esse pico. Porque aumentar esse pico significa gastar mais dinheiro. Né? E é muito dinheiro, gente. Acreditem que é muito dinheiro que isso custa. Então, a gente tinha que dar uma solução que não aumentasse esse pico e que coubesse dentro do tempo. Aí a gente foi, mais uma vez, revisar os programas. Então, onde é que a gente tem concorrência aqui nesses programas? Ah, na hora que eu vou fazer a alocação lá da, da, da conta, que eu vou selecionar a conta eu tenho uma alocação de página por agência, então eu tenho que mudar essa lógica, porque na hora que muitos vão buscar uma conta da mesma agência, eu tenho concorrência. Parece fácil dizendo assim, mas eu acho que o grande desafio da tecnologia, muito mais do que a tecnologia, é a gente fazer com que as pessoas estejam né, antenadas e... É, entendendo o significado das coisas Para que a gente use a tecnologia da melhor forma ao nosso favor Porque aumentar a quantidade de processamento também é tecnologia Só que é uma tecnologia, é uma solução que custa milhões de reais Então não dá para a gente simplesmente aplicar essa, essa solução E dizer assim, aí é a empresa que pague né? Então, quando a gente atua é, com tecnologia A gente tem que ter sempre aquela aquele cuidado de fazer mais com menos porque é fácil fazer um não, foi um sisteminha aqui que atende 100 pessoas muito bem então se você precisa agora atender não 100, mas você precisa atender 1 milhão então você pega e bota mais 1 milhão de máquina aí. você bota mais 1 milhão de máquina, que você pega o que eu fiz para 100 e você vai atender 1 milhão é, parece ser fácil, né? mas não é assim que, que, que funciona então a gente tem que Dependendo de cada contexto, voltar para a prancheta, fazer um novo projeto de design e foi o que a gente fez. Revisou todos os programas, fizemos um novo projeto de design para esses programas, de divisão, de concorrência. Isso a gente fez também num período de 40 dias. Isso aqui não foi 30 não, foram 40 dias. E o paralelismo de rotinas. Né? A gente conseguiu, com esse novo design, paralelizar as rotinas. Aqueles mais de 100 mil horas de processamento que eu falei para vocês cabia em mais de 100 dias quando a gente calculava o tempo com o maior paralelismo que a gente pudesse fazer e aumentando a carga máxima das máquinas que nós tínhamos disponíveis. Então, o cenário 1, um, quando, quando a gente projetou, a gente ia gastar mais, ia levar mais de 100 dias Ia usar toda a capacidade que nós tínhamos de processamento. Após esse trabalho que as equipes fizeram, nós fizemos uma nova projeção, inclusive já processamos a primeira parte e a gente consegue processar em 24 dias, gastando menos processamento do que a gente gastava com a rotina anterior e cumprindo o calendário, que era o mais importante aqui para o objetivo do, do governo federal. E a terceira frente, que a gente está trabalhando agora, é a frente de melhoria de segurança e comodidade para o cliente, né? onde a gente está é, fazendo, a, abrindo algumas possibilidades para aqueles trabalhadores que esqueceram a senha, são valores pequenos, aqueles trabalhadores que é, não têm o cartão, mas lembram da senha. Então, a gente está fazendo uma série de adaptações dos canais no canal lotérico e no canal autoatendimento, para atender esses clientes da melhor forma. Bom, com isso, a gente viabiliza o pagamento de 96 milhões de trabalhadores, 40 bilhões de reais, como eu falei para vocês, 260 milhões de contas de FGTS, dentro do calendário que o, o, o governo federal é Colocou né, como um desafio para a caixa cumprir, ok. Mas quando a gente coloca aqueles serviços lá dos quatro canais digitais na rua, a gente precisa garantir que eles estão disponíveis, não é só fazer, coloca, coloca lá em 28 dias, como a gente colocou na rua e larga lá, né? então a gente precisa preparar toda uma infraestrutura de monitoramento para garantir que aqueles serviços estão disponíveis para o trabalhador então aí vem uma outra equipe que trabalha em toda essa infraestrutura para garantir esse monitoramento e o que, que a gente fez? aumentou a equipe, fez, teve que fazer isso nesse caso aqui não teve outro jeito mas principalmente né? criou painéis inteligentes mais de 40 painéis para monitorar cada canal, cada transação. Então hoje a gente sabe se o extrato do FGTS está funcionando lá no app, se a autenticação do trabalhador está funcionando, se o canal URA está respondendo, se o canal lá no hotsite está é, respondendo a contento, ou extrato, a opção, o desfazimento da conta quais serviços estão de pé, quais serviços estão com lentidão, e a gente consegue, com isso, atuar proativamente para é, garantir essa disponibilidade desses serviços é, 24% por 7 em todos esses canais que eu falei. É, um daqueles quatro canais é, é o canal App, o App FGTS. Nós tínhamos um app antigo, a gente sabia que naquele formato que ele tinha, com a explosão né, de consumo desses serviços no aplicativo, ele não daria conta. Então a gente teve que fazer um novo. Esse app, a gente já tinha começado a trabalhar nele, mas a gente não tinha as regras. Aí, como eu falei, em 28 dias a gente era o tempo que a gente tinha para colocar finalizar né, todas a, a, as regras do saque imediato da medida provisória e colocar esse app na rua. Então, o que, que a gente fez? A gente saiu de uma arquitetura anterior, que a gente sabia que não ia funcionar, não no volume que precisava, colocamos numa arquitetura nova, totalmente nova, toda dividida em é, é, camadas. Então, a gente... Tem toda a divisão da nossa arquitetura de referência Dividida em camadas A camada do front-end toda rodando Na plataforma mais moderna que a gente tem no mercado Para apps A camada de APIs, de serviços né, Toda rodando é, em contratos de APIs Que são reutilizáveis por todos os canais Para garantir transparência Dependendo do canal que está acessando Tem que ter a mesma resposta não dá para um canal responder de uma forma e outro canal responder de outra forma. Então a gente é, revisou todas essas camadas e colocou o novo app. Eu vou falar aqui do app, mas aí vale para aqueles quatro canais que eu falei. É que eu só, só vou destacar aqui o app como uma experiência para compartilhar com vocês. E principalmente um projeto numa esteira ágil. Então, mais uma vez, ali as pessoas atuando com objetivo claro com autonomia, isso é muito importante quando a gente trabalha numa esteira ágil, né? essa, essa agregação de valor que o ágil traz tem muito a ver né? com a presença de um time que é autônomo, né? que você dá o desafio e que você confia a decisão a esse time. É óbvio que você dá parâmetros para essa decisão, não é para fazer qualquer coisa, é qualquer coisa que atenda esses parâmetros. E aí a gente consegue girar isso com muito mais, é, tirando, né, ali conseguindo obter o máximo de competência daquele time. Então foi o que a gente fez, montamos o squad, colocamos o dono do negócio, colocamos os desenvolvedores, o X, e fizemos isso em 28 dias. Aí os papéis do time, né, é, é, é, o, é o scrum que a gente utiliza lá na caixa hoje na caixa a gente já tem muitos times que trabalham, mais de 100 times que trabalham em, em, utilizando metodologia ágil né? alguns no estágio muito avançado de maturidade outros no estágio menos avançado, mas a gente já tem isso como uma cultura na empresa é Entendemos os objetivos do negócio, né? definimos ali com o time qual era essa missão, acho que é, o significado estava muito claro, precisávamos disponibilizar para os trabalhadores as informações do saque imediato, a opção dele colocar para crédito em conta, a opção dele não querer o crédito em conta e todas as informações necessárias para que ele tire as suas dúvidas sobre o que é, né? aí é mais uma, uma parte de informação. Entendemos os objetivos do negócio, depois convergimos as ideias ali. Isso aqui foi feito essa parte é, toda aqui, né, de criar novas é, é, soluções, foi feita em cinco dias e a gente foi executar esse plano aqui de entregar o MVP nas outras três semanas que tínhamos. Então, em cinco dias a gente executa isso aqui e a gente usou três semanas para fazer a execução e a entrega final. Bom, aquilo ali que a gente fez em cinco dias e esse aqui que a gente fez em três semanas. Então, quem ainda não baixou aí o app FGTS, já está disponível lá, ele é o número um top de. É o top one né, de, de apps gratuitos na Google Store. E ele hoje tem uma performance, uma performance incrível né, dentro daquela arquitetura de referência que eu falei para vocês. A gente entrega muita qualidade. Né, a gente tem ali uma, uma experiência muito boa para o trabalhador Então foram 612 minutos ali de, de entrevistas e testes com clientes Tudo paralelizado é, Durante os testes de percepção, né, uma nota de 4.7 E isso é 8% da taxa de sucesso em usabilidade Que é uma taxa considerada alta, tá, gente em termos de, de usabilidade Então, em resumo, o trabalho em equipe, o melhor uso da tecnologia, o entendimento dos, dos desafios é o que de fato faz a caixa tão grande, faz a caixa conseguir entregar todo o valor para a sociedade. E entre, fazendo mais, sempre mais, é, com menos. Né? Então, a gente tem um orçamento para cumprir, a gente cumpre exemplarmente esse orçamento. E a gente recebe os desafios e cumpre eles é, dentro do que a gente tem para gastar, usando o melhor da tecnologia e o melhor das nossas pessoas. Esse é, o, é o, o resumo. A Caixa sempre fez parte da vida dos brasileiros. E em todos os lugares em que esteve construiu algo valioso, histórias de pessoas que realizaram seu sonho. Volta. Pode voltar. Pessoas que conseguiram mudar de vida pessoas que resgataram sua cidadania porque a caixa sempre esteve pronta para atender cada brasileiro e entre todas essas histórias existe uma que acontece com muita dedicação há 30 anos a da caixa com um o trabalhador e o seu fgts agora seja a caixa sempre fez parte da vida dos brasileiros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 A da Caixa com o Trabalhador e o seu FGTS. Agora essa história ganha um novo capítulo. Porque só um banco do tamanho da Caixa para fazer a maior operação de pagamentos já realizada no Brasil, garantindo que 106 milhões de brasileiros possam sacar os valores a que têm direito em uma das maiores redes de atendimento do país. E assim, construir a sua própria história. gente, é, é, é isso que eu queria compartilhar com vocês a Caixa tá, também executa é, outros programas sociais né, do, do governo federal essa é a nossa missão essa é a nossa história e muito obrigado a todos a gente tem um tempinho ainda né oi, oi, oi. Dez minutos 10 minutos Aí se vocês quiserem fazer perguntas, ela deixa Não é isso? Então, estou à disposição Alguém? Alguém quer fazer perguntas? Oi? isso, né? Oi? Tem uma Oi? Vamos tirar uma foto, não? Né? Deixa eu tirar aqui Tirar uma foto aqui Posso tirar uma foto com vocês rapidinho? <risos> Você quer tirar aqui? Daí vocês fazem aquela cara que gostaram, tá? Pra não ficar feia a foto. <risos> Muito obrigado, pessoal. Tomás.